Salve, salve, molecada! Grande um abraço pra você ligado aqui no blog abandicoeiro.blogspot.com.br Também no nosso canal no YouTube Antes de mais nada, né? Feliz ano novo para todo mundo Que 2020 seja um ano maravilhoso pra nós né? Com muita saúde, muita paz, muita prosperidade E muito trabalho também né? de de É... <risos> Mas estamos aqui pra já nesse primeiro dia do ano, e o primeiro vídeo desse ano de 2020, para falar muito sobre uma transferência que para o Borussia Dortmund acabou sendo importantíssimo para essa metade de temporada 2019 2020, que é a chegada do atacante Haaland, jogador de 19 anos de idade, jogador da Noruega, ele que acabou sendo destaque no Mundial da categoria sub-20, né? É, com aquela goleada de 12 a 0 da Noruega para cima de Honduras, né? No qual ele marcou oito gols, pouca coisa, quase nada, né? E que, é, de certa forma, a, acabou aí espontando a atenção, né? já queria era jogador do molde naquela época e de lá ele foi pro, pro, em janeiro do ano passado, que era até ontem, né? <risos> em janeiro de 2019, é exatamente um ano atrás, o, quando ele foi para o Red Bull Salzburg, né? e, Então, tudo isso acaba sendo uma mistura de coisas, né? E nessa atual Liga dos Campeões, temporada né, dos 2019 e 2020 em que o Red Bull Salzburg acabou sendo o terceiro colocado de um grupo que tinha em Liverpool e Napoli, ele acabou sendo o artilheiro da Liga dos Campeões, já que veio desde a fase prévia, né? Acabou marcando oito gols, né? É um dos principais artilheiros, inclusive, desta atual Liga dos Campeões da Europa. Mesmo assim, acabou sendo insuficiente para que o Red Bull Salzburg pudesse conquistar a classificação. É um jogador... Ah, alto é um jogador de velocidade um jogador apesar de ele ser um cara grande é, não é aquele jogador desengonçado muito pelo contrário vão você pegar os lances dele as ah, jogadas que ele costuma fazer sempre indo pelos lados do campo a ah, gente ah, se movimentando bastante saindo fora da área é, sendo um cara muito bom também no contra ataque e, e além de ser é artilheiro né e... E aí foi isso que o Dortmund acabou chamando a atenção. E foi uma negociação que demorou bastante para acontecer, vocês sabem disso. É, teve que ser resolvida só agora, na, na última semana do ano de 2019. E agora chega em janeiro é, de 2020, agora para o Dótomo, é, na casa dos 20 milhões de euros... Uh, para o preço da transferência só que nós temos aquela coisa, né, do mino raliola, do empresário que queria ter uma comissão de 15 milhões de euros parece que ele recebeu 10 os outros 10 ou 5 milhões de euros seriam para o pai do, do jogador, que também é empresário e uma negociação que foi complicada, enrolada o Manchester United estava interessado a Juventus estava interessado. E... E acabou escolhendo o Borussia Dortmund. Porque é onde ele vai ter mais chance de jogar. Principalmente. Por conta da questão aí do Paco Alcácer. Mas principalmente pela questão do... do que não tem um centroavante que reserva altura. Né? Até porque o Paco Alcácer, a gente sabe que ele tem... Muitos problemas físicos. Assim, enormes, né? Não, não é de hoje que, que isso acontece, né? ele, ele, ele vem tendo realmente muitas e muitas, muitas lesões e, e essa agora foi mais uma, e, então agora o, o, o Borussia Dortmund ele vai ter um atacante que impõe respeito, né? que coloca aí é, toda uma, uma qualidade técnica que espera, assim, de artilharia, De, também uh, Coletividade, né E pode até fazer com que o Michael Royce Volte a sua posição de origem Né, como um meia atacante Né uh, Imagina esse ataque Toque arrasado Numa ponta, Sancho na outra uh, O Prende E o Witzel como volantes Lembrando que o Witzel já está recuperado e o... O... O... o Royce lá na frente. E o o, o... o lá na frente. Perdão. E o Halo na frente. Vai ser é um... É um baita de um ataque de respeito, né? Vamos combinar. Que vai misturar experiência, né? Com uma juventude bem interessante. Olha, vai ser uma segunda parte de temporada bem interessante. E o Rala é o um jogador aí que realmente vai ajudar muito o Borussia Dortmund, principalmente uh, com seus gols aí. E a gente torce que ele possa ser o um jogador que corresponda tudo aquilo que o Dortmund precisa, que saiba até ir para levar. Ser campeão da Bundesliga, que sabe bem na Liga dos Campeões aí na fase de mata-mata, cariás, é, a partir desta temporada você agora pode inscrever o jogador que jogou na Liga dos Campeões, a fase de grupos, por um clube e pode jogar a fase de mata-mata por outro. Isso é um ponto muito importante. No mais, é isso, né? Uh, esse é o que a gente pode definir e pode colocar como expectativa para o Hallam. Uh, para que vocês aí entendam um pouco mais esse jogador que chega ao Borussia Dortmund com uma responsabilidade... Bem grande, até pelas condições de importância que o time precisa. E vamos ver o que, que pode acontecer: será que o Gotts vai sair? Será que não? Será que o Alcácia vai ficar? Será que ele não vai? Como é que vai ser aí essa condução? Isso a gente vai falando ao longo da janela de transferência que abriu nesse primeiro de janeiro de 2020, certo? Deixa aí nos comentários. O que, que você espera no Haaland, o que, que você conhece dele e qual é a sua expectativa dessa chegada desse jogador que pode ser um poderio positivo aí para para o Borussia Dortmund, certo? Mais uma vez eu quero agradecer demais aí a todo mundo. Então, mais uma vez também dizer um feliz ano novo para todos vocês. E 2020 está só começando, galera. Vamos nessa... E tem muita coisa pra acontecer pela frente, hein? Um grande abraço pra vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até mais.